E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar as moedas e cédulas brasileiras. Mas vamos falar especialmente das moedas. Isso porque o nosso sistema de dinheiro, ou seja, o nosso sistema monetário, ele é formado por notas, que nós chamamos de cédulas, e também por moedas. E essas moedas elas são utilizadas para valores menores. E o sistema monetário brasileiro tem as seguintes moedas. A moeda de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, e a moeda de R$ um real E vamos entender uma coisa aqui. Nós temos essa moeda aqui, que representa a quantidade de R$ um real, e ela pode ser dividida em 100 partes, e cada partezinha dela representa um centavo, ou seja, R$ um real é igual a 100 centavos. Isso significa que, se nós temos cinco partes desse um real, nós temos 5 centavos, e é por isso que nós temos 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos e 50 centavos, serve para pagar quantidades menores. Então, por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 moedas de 10 centavos, isso é a mesma coisa que eu ter 1 um real. Ou seja, isso daqui dá 100 centavos. Ou seja, a mesma coisa que 1 um real. E para você ter uma ideia, como 5 centavos é a metade de 10 centavos, para eu representar 1 um real, com moedas de 5 centavos, eu vou ter que possuir o dobro dessas moedas aqui. Como aqui tem 10 moedas, eu vou precisar de 20 moedas de 5 centavos para ter a quantidade de 1 um real. E você deve estar se perguntando, será que não existe uma moeda que represente 1 um centavo? Hoje em dia, não. Antigamente, ela existia, e ela tinha essa forma aqui. Mas, como a sua fabricação era muito cara, ela saiu de circulação. E, por isso, essa moeda de um centavo ela não existe mais no nosso sistema monetário. E preste atenção em uma última coisa. Alguns comerciantes eles usam uma tática para chamar a atenção dos seus consumidores. Eles colocam o valor do produto, por exemplo, a R$ 9,99. Ou seja, ainda está faltando um centavo aqui para chegar aos R$ reais. Isso significa que, se você pagasse o valor de R$ reais, ele teria que te dar um centavo de troco. E lembra que eu falei que a moeda de um centavo saiu de circulação? Pois é! ele não ia conseguir te dar esse troco, você perderia um centavo, né? Isso é somente uma tática para chamar a atenção do consumidor. Mas o valor do produto é 10 reais, né? Isso porque ele sabe que você não vai ter 9,99 exatamente. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Até a próxima, pessoal!